Amiga, minha amiga, como você tá? Você tá bem? Eu espero que sim. Eu tô muito bem, graças a Deus. E bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Se eu foca na banheira de chocolate, é... acho que os fortes vão entender o que eu quis dizer, né? Não. Mas vamos lá, lembra que eu tava eu tô jogando um gamezinho chamado Sully Face, que é um moleque de cabelo azul e usa máscara? Sim, a gente parou no episódio topzão que ele tava no psicólogo e a gente tava... Mano, você não lembra, né? Você não deve estar tá lembrado. Se você também não assistiu, tem mais episódios dele aqui no canal, então assiste, tá bom? Você caiu é de paraquedas aqui, tipo, gosta do game e quer assistir, eu tenho certeza que você vai gostar, porque é um jogo muito massa. É, é verdade, é sério, só você vendo pra, pra você entender o que eu tô falando. É show de bola. Deixa o likezão pra fortalecer você se inscreve aí se você caiu de paraquedas. Vamos lá, vamos assistir e ver o que, que vai dar dessa vez. Vamos lá, beleza. Aqui a gente tá no nosso psicólogo, né? E ele já tá mandando aqui, ó. 15 anos e havia testemunhado duas é, cenas perturbadoras. Deve ter sido muito traumático. É, eu acho que sim. Depois de tantos é, anos, e depois de tantos anos, novas provas mostram que a. Shirley foi falsamente acusado Ai, ah, o Charlie, mano Shirley não, é o Charlie É o gordinho lá, velho Que tava no carro Nossa, depois de tanto tempo da sua vida de... Ah, meu Deus Ele passou muito tempo atrás das grades E isso culpa, tipo, basicamente Nossa, do Sully Não, do Sully nós Caraca, Sully Você fez o um cara ir preso honestamente, lindo Ainda não estou convencido que não foi ele Sim, você tinha dito Ah, e quanto ao Larry? O que tem? Como já disse ele foi melhor amigo durante o meu ensino médio E depois disso, falamos disso Perdi o contato com o Larry E depois que fomos, é, que nos formamos Não sei onde ele está agora Parece incomodado com a minha menção ao seu nome ah, Só não sei bem o que... Ah, tá, vamos lá só não sou bem. Vai fazer perguntas, mesmas perguntas, várias vezes. Pensei que você deveria me ajudar. Ah, eu compreendo sua frustração, Sal. De verdade, quero ajudar você, mas parece estar escondendo algo. Hum, será que ele tá escondendo alguma coisa, mano? Estranho, hein? Não posso te ajudar se você não for completamente honesto comigo. Entende o que eu quero dizer? Sim. Uh... Bem, infelizmente o nosso tempo acabou por hoje. Agora eu acho que ele vai querer falar e o cara não vai deixar, ó. É por causa do horário. Ó. Espera. Eu... É sobre o Larry. Desculpe, Sal. Você sabe que rigorosos eles são com os nossos horários. Guarde isso para a próxima sessão. A próxima sessão será a última antes do seu julgamento. Então eu espero que você deixe-me te ajudar. Eu não sei se é psicólogo ou se é advogado. Agora eu tô confuso. Eu acho que é advogado do Sal. Olha lá, ele colocou a máscara. Não acho que você é um assassino, Sal. Será, mano? Porque o Sal, putz, grilo, velho, você parece ser o único, tipo, olha a cara do... Nossa, ele cresceu muito, mano, ele era só uma criança, velho. Será que ele passou tanto tempo na cadeia? Putz, hein? Vamos lá, vamos ver qual que é a próxima história. Sal, onde está você? Eu não tô ouvindo nada, não sei nem se tem áudio rolando no, no game, bora, vamos lá. Ah, tem áudio sim, é porque tava em silêncio. Vamos lá, vamos a um piquenique. Não vá tão longe, docinho. Eu quero ver o cachorrinho, mamãe. Não está ouvindo ele? Por que não espera seu pai chegar? Ele vai chegar a qualquer momento. Mas eu quero quero ver. Por favor, por favor, posso brincar com o, com o cachorrinho? Ah, tudo bem, Sal. Me dê um segundo para pegar minha bolsa. Hum, então vamos juntos. ah, yeah! vou esperar ali nas árvores. Será que eu tenho que passar ela? Tenho. Dá um abraço na mamãe. Mano, será que é por isso que o pai dele culpa ele, mano? Caraca. Vamos lá, a gente tá caminhando aqui no meio de um monte de árvore. Começando a ficar sinistra as árvores, ó. Começando a fechar mais. Beleza, saí de um bichinho ali escondido. Ó, já saímos da área... Hã? Por que, que ele tá sujo de sangue, velho? O que aconteceu, mano? Que ele tá sujo... Olha, tudo destruído, sujo de sangue. Olha a cidade lá atrás dele, ó. Estranho isso, hein? Bolsa... É. Os esqueletos, nossa, parece que foi o fim do mundo Ambulância? Entrar, vamos entrar na ambulância Muito obrigado por vir me ajudar, companheiro Quem ajudou? Não foi o moleque? Sem problema, senhora Sanderson Eu vou desentupir bem rápido Maravilhoso Normalmente o Herman tomaria conta disso Mas infelizmente, são seus dedos Tornaram cascas de banana E a esquina é perigosa demais Eu entendo Nossa, que estranho, eu tô confuso, mano Muito obrigada Larry, o banheiro é bem ali. Ué, como assim? Como ela chamou a gente de Larry? A gente é o Sully. Vamos entrar no banheiro. A gente tem que mexer aqui. Vamos desentupir. Eita, preula. Ai, devia ser um sonho, mano. A gente desce aqui, não. Não consegue ir. Tem um olho ali embaixo, ó. Se liga, um olho ali embaixo. Não consigo olhar pra cima e nem pra baixo. Tem uma escada que eu posso subir. Deixa eu ir mais pra frente aqui, ver se tem alguma coisa. Um unicórnio? Não, é um pônei. Foi mal. Você aí, por favor, me ajude. Ó, oh, o que houve? A água... Parou! Tanta sede! Não se preocupe, eu sei como consertar isso. Por favor, se apresse. Que estranho. Vamos subir. Vamos para cá. Tem como subir de novo? Não tem nada desse lado. Vamos para o outro lado, vamos ver o que tem do outro lado. A gente está dentro de dutos de água, pelo que eu entendi. O um interruptor. Tá, beleza. O que esse interruptor abre? Não faço ideia. Vamos lá, subimos mais um andar. A gente tinha ativado o interruptor. Outra escada para subir. Outro interruptor. Boa, abrimos alguma coisa. Vamos subir de novo. Vamos lá para direitinho, para esquerdinha nada, direitinha. Outro interruptor. Beleza, abrimos outro interruptor. Agora só temos que descer. Eu acho que o primeiro interruptor não foi válido Então a gente tem que puxar ele de novo Porque ele apareceu lá que tinha dado erro Talvez a gente tenha que puxar ele agora Porque vai ativar os trades, ó Quer ver? Vamos ver se eu tô certo É isso mesmo, ó, ó. Viu? Funcionou! Beleza, agora vamos descer Barulho sinistro Tá, beleza, a escada quebrou E o pônei morreu folgado! Mano, que pônei louco, velho Que pônei maluco, mano Vamos, vamos sair não tem nada, arrumamos a privada O assassinato da senhora Sanderson Meu Deus, senhora Sanderson A porta foi arrombada, mano A gente tem que seguir os passos do, do assassino Ó, oh, começou a ficar fraco Começou a desaparecer os, os passos dele A gente vai entrar no meio da escuridão Não entendi, é como se não fosse ninguém Olha ele aqui, ó oh. Sal, chega mais perto Tenho algo pra te mostrar Mano, eu acho que é um sonho Eu sei que você tocou o meu pônei Pensei que éramos amigos, Sal É, eu falei que era um sonho já tava meio parecido com um sonho, já eu já imaginei. Beleza, uma noite de pesadelo. Episódio 2, Destroçado. Vamos jogar mais cinco minutinhos aqui, né? Cara, você ainda está tendo aqueles pesadelos? Eu não tenho tantos assim desde que minha mãe morreu. Eu realmente acho que esse prédio tem algo de estranho. Cara... Eu sei que você é bem insistente sobre isso, mas eu não acho que esse prédio seja assombrado. Eu estive aqui a maior parte da minha vida, nunca vi fantasmas. Mas, mas o quê? Bem... Já nos conhecemos um tempo, tenho que te mostrar uma coisa. Vamos ver. Olha o quadro. Se liga o quadro quando a gente começou, ó. O quadro do velório. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente conhece. Ah, uh, não, não tem mais nada aqui, não. Olha, mano, eu não tinha reparado o quadro do velório. Quando a gente cai no, no, no, no lugar doido lá do cemitério, ó. Vamos lá, vamos seguir aqui o moleque. Ele falou que ia mostrar uma coisa pra gente. Falar. Pronto, saímos. Beleza. Uá! Como nunca me contou sobre isso? É onde eu venho, onde eu vou quando preciso ficar sozinho. É o meu forte da solidão. Uma casa na árvore, mano. Que da hora. Irado. Mano, ele respondeu tipo o que eu falei aqui. Vamos lá, a gente vai subir na casa da árvore dele. Bora. Subir. Que demora pra subir. Isso é bem legal. Eu sempre quis uma casa na árvore quando eu era mais novo. Eu também, mano. Eu sempre... Eu só acho que o sonho era ter uma casa na árvore. Desde pequenininho. Mas eu nunca vi como fazer. Tipo, mano. Outra, não... Tem que ser uma árvore muito forte, sei lá, mano, não tem que montar uma casa na árvore, isso é muito difícil, né? Como é que tá aí? Tipo, você já teve algum sonho desse, maluco, de, ah, mano, quero morar numa casa na árvore, eu já... Isso é bem legal, eu sempre quis uma casa na árvore quando eu era mais novo. Meu pai construiu pra mim antes dele desaparecer. Espera, o quê? O que você quer dizer com desaparecer? Um dia, ele estava aqui, é, e tudo bem e tal. No outro, ele sumiu. Sem bilhete, sem nada. E todas as coisas dele, dele ainda estavam aqui. Suas roupas, suas ferramentas, sua carteira de habilitação. Ele desapareceu. Caramba, eu sinto muito, Larry. É, eu sei quão difícil é. Seus pais não se davam bem? Não, meus pais se amavam. Eles raramente brigavam. Não é o que parece. Meu pai nos deixou. Mesmo que minha mãe é, escolha acreditar nisso, é, eu sei que ele nunca nos deixaria assim. Ele nos amava. Eu acredito em você. Então, o que, que será que aconteceu? Veja, você sabe, geralmente são, é, não sou supersticioso E eu sei que Shang, Shu, sei lá uh, Juram que os apartamentos são assombrados Mas, bem, eu acho que é outra coisa Tipo o quê? Eu não contei sobre isso pra muita gente Mas eu sei que posso confiar em você Sal, eu sei que você vai me julgar Você não vai me julgar Claro que não Vamos lá, vamos ver o que ele vai contar no um dia antes de desaparecer, eu fiz algo que não me orgulho muito. Os pais compraram uns fogos de artifício e me falaram. Muitas vezes para, para esperar por eles. Ah, aí, Muitas vezes para esperar por eles. Para brincar sozinho. Para não brincar sozinho. Para não brincar sozinho. Você parece bom? Eu acendi alguns deles e entrou pela janela aberta da senhora Gibson. Eu matei o coelho de estimação dela. Nossa. Oh, cara. Isso é pesado. Caraca, loucão. Sim, então eu corri para, chegar, é, para checar se a senhora Gibson ela estava gritando comigo como louco. É, como se eu parecesse de outra razão para. Ah, precisar de outra razão para imitar aquela velha. Olha o pai dele ali no quadrinho, em cima da cabeça dele, ó. Mas eu me senti horrível, pobre coelho. De qualquer forma, quando eu estava descendo pelo elevador, foi quando vi o demônio. Eita! Ele me alcançou e tocou meu ombro. Disse que eu tive esse calafrio o corpo todo. E me assustei pra cá. Ca... Cara. Ele falou um palavrão que eu não vou falar aqui. Eu achei que estava ficando louco. Ele se foi tão rápido. Quando chegou, assim que as portas abriram. Tá, beleza. Ele me amaldiçoou. O que eu fiz, ele me amaldiçoou. Palavrão de novo. Tá, não vou falar palavrão não. Depois daquilo, meu pai sumiu. Minha mãe parou de falar comigo por um tempo. Passaram umas duas semanas em detenção infantil... Por ter matado aquele coelho. Minha bicicleta foi roubada. Nossa, esse Larry é zicado demais, mano. Eu tive que faltar tanto na escola que fui obrigado a ter aulas de verão. É uma coisa ruim atrás da outra. Desde então, as é, coisas muito ruins acontecem comigo e ao meu redor. Então você acha que essa maldição levou seu pai pra longe? Eu sei como isso soa, mas é verdade. Tu, é tudo minha culpa. Meu pai. O coelho, a senhora Sanders, tudo. Boa, calma lá, cara. Mesmo que exista essa maldição, você não pode se culpar por todas as coisas ruins que acontecem. Não é tudo culpa sua. Uh, como era esse demônio? Não era nada parecido com qualquer coisa que você já tenha visto é, antes. Era como uma sombra se movendo e toda preta esfumaçada. Mas, tive uma forma, mas tinha uma forma de homem. E os olhos? Era pior, a pior parte. Aqueles olhos vermelhos que olhavam atrás de através de você. Cara! Palavrão. Eu também vi... Ah, é aquela sombra na cozinha. É, eu também vi esse demônio. Isso é impossível. Quando? Eu juro. Eu vi no prédio. Você descreveu. Aposto que também está conectado aos outros fantasmas. Não sei, cara. E se nós é, quebrarmos a sua maldição? Como a gente faria isso? Talvez tenha algumas pistas que possam ajudar. Podemos tentar descobrir... Mais sobre os fantasmas. Ver se conseguimos achar a origem de tudo. Claro. Por que não? Não tenho nada a perder. Beleza. Ele quer agora para Descobrir, né? O que que vai acontecer com esse moleque que com é esse doido. Vamos abrir esse gabinete aqui. Nada útil. Não tem nada útil. Agora é só sair. peço desculpa um pouquinho aí que eu acabei esquecendo meu óculos. Não era pra eu ter pego meu óculos pra fazer essa leitura. E eu esqueci. Mas acontece. Se você tiver gostado desse... Não, desse vídeo, já deixa o não pra fortalecer, que ajuda demais também ó, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, é very important a história tá ficando sinistra, tamo indo basicamente pra um episódio novo aqui, então fortalece aí pra gente continuar cada vez mais os um episódios beleza? tamo junto, até o próximo aí valeu, tchau, tchau